O fim dos tempos é, é. Dia, Não vai chegar é. A que te guardou Um verdadeiro amor Meu coração Pode existir de Me faz viver Viver teu amor Incendei, quero estar com você Incendei, és a força pra viver Incendei, quero ver meu coração Em tuas mãos, quer é acender Incendei, quero estar com você Incendei És a força pra viver, incendei Quero ver meu coração em Tuas mãos É acender Te Um verdadeiro amor Meu coração Podes incendiar Me faz viver, Senhor Viver em Teu amor Incender Quero estar com você, incender. És a força pra viver, incender. Quero ver meu coração em tuas mãos, ter é acender incender. Quero estar com você, incender. És a força pra viver. Quero ver meu coração Em tuas mãos É assim